Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre anedotas e piadas. Você sabe o que são anedotas e piadas? Você já ouviu falar de anedotas? Conhece alguma piada? Bom, se não conhecer, não tem problema. O importante é que você compreenda o assunto da aula de hoje. Bom, piadas e anedotas possuem a função de divertir, de fazer rir. Eu trouxe alguns exemplos hoje. Para que a gente consiga compreender essas duas maneiras de fazer humor tão parecidas, vamos ler uma anedota e depois vamos procurar algumas características para que a gente consiga diferenciá-la das piadas, tudo bem? Bom, essa anedota começa desse jeito. Uma garota foi ao médico para perder uns quilinhos. Após um exame minucioso, ele disse: Você pode comer de tudo por dois dias. Depois, pule um dia e volte a comer normalmente por mais dois Pule outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Se seguir a risca, você vai perder pelo menos 5 quilos No início do mês seguinte, ela retornou ao médico, 15 quilos mais magra. Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções rigorosamente, parabéns! Obrigado, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri. De fome? não de tanto pular. Bom, essa é uma anedota. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que ela é uma pequena história, uma pequena narrativa que, no final, foi introduzido um elemento de humor. Nos primeiros parágrafos, é fácil perceber que estamos entrando no ambiente de uma história. A gente conhece o doutor, conhece a moça que foi até ele fazer os exames, conhecemos também o interesse dela, ela queria perder peso. É só no final da anedota que a gente percebeu o motivo do seu humor. O humor dessa anedota veio do mal-entendido entre a moça e o doutor. Mas que mal-entendido foi esse? Bom, se a gente ler de novo, a gente vai perceber que o doutor pediu para a moça comer de tudo por dois dias e pular um dia. Depois, voltar a comer de tudo por mais dois. O que ele quis dizer é que ela deveria comer o que quisesse, mas por dois dias. Depois ficasse um dia inteiro sem comer nada e depois voltasse por mais dois dias a comer tudo que ela quisesse. Porém, a moça entendeu errado, entendeu diferente do que o doutor tinha dito para ela. Quando ele disse pule um dia, ela entendeu que ela deveria comer durante dois dias e depois pular por um dia inteiro sem parar. Por isso que ela perdeu tantos quilos. Percebeu? Existia um, um duplo sentido. O doutor pediu que ela fizesse uma coisa, mas ela entendeu outra, diferente. Nesse caso, é importante que a gente saiba que anedotas sempre têm duplo sentido. É esse o efeito de humor que ela cria para a gente. Além disso, as anedotas podem falar também de assuntos reais e pessoas reais do nosso dia a dia. Bom, já a piada ela é um pouco diferente da anedota, mesmo que, às vezes, em contextos informais, esses dois termos se confundam. Uma piada é mais direta ela não costuma ser de duplo sentido, mesmo que, às vezes, possa ter. Além disso, uma piada é curta, geralmente não conta uma história, uma narrativa, como a gente viu no exemplo anterior. Porém, piadas e anedotas compartilham também uma semelhança. A piada também é feita para provocar riso. Bom, eu trouxe um exemplo de piada para que a gente possa ler e compreender a diferença que ela tem de uma anedota. Ela começa desse jeito. Era dia de prova para evitar problemas. a professora decidiu dar um aviso para um aluno bagunceiro. Espero não pegar você colando na prova, rapaz. Eu espero a mesma coisa. Respondeu o menino, bom percebeu a piada ela é mais curta e mais direta, mais objetiva e no final dela a gente teve o elemento de humor. Ela quis dizer que não quero pegar ele copiando de algum lugar para passeando na prova. O aluno então responde que também não quer ser pego colando. Bom, vamos ver um outro exemplo de piada para que a gente consiga perceber melhor como ela é diferente das anedotas. O outro exemplo que eu trouxe começa assim. Um cliente diz, Garçom, você está com o seu dedo no meu filé. O Garçom responde, é que eu não queria que ele caísse no chão de novo. Percebeu? É uma piada curta, é uma narrativa curta, que tem o interesse de provocar o riso, de transmitir humor para aquele que escuta, ou para aquele que lê. Uma outra característica importante sobre as piadas é que elas geralmente possuem um final surpreendente ou inesperado. No segundo exemplo que eu trouxe sobre piada, com um final surpreendente, a gente descobre que o filé tinha caído no chão. Bom, na aula de hoje, nós falamos sobre as piadas e as anedotas. Vimos que elas possuem algumas características iguais e diferentes. Enquanto que uma piada costuma ser Curta, uma anedota costuma ser uma narrativa, uma história, um pouco mais comprida do que uma piada. Além disso, as piadas costumam ser mais diretas, mais objetivas, indo direto ao ponto, justamente por serem curtinhas. Já as anedotas costumam ter um duplo sentido, que às vezes a gente até demora um pouquinho para entender. Além disso, uma piada possui um final surpreendente. É o final surpreendente, às vezes também com duplo sentido, que traz para a gente o humor, o motivo do riso. Essas são algumas diferenças das piadas e das anedotas. Porém, elas duas possuem também algumas semelhanças. Tanto uma quanto a outra têm a função de fazer rir. O interesse de quem conta uma piada ou de quem conta uma anedota é de fazer aquele que escuta dar risada. E, geralmente, são contadas oralmente ou seja, com as pessoas frente a frente umas das outras. Assim, aquele que conta a piada consegue também utilizar não só a história, a narrativa, mas também a sua voz e os seus gestos para poder interpretar melhor a piada. Bom, espero que você tenha compreendido o assunto da aula de hoje. É importante também saber que, às vezes, esses dois termos são confundidos, são misturados em situações informais. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima aula. Até lá e bons estudos!